Oi, oi, oi, Eu sou Sheila Ferreira, Animania, e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o poncho da Hello Kitty. Esse aqui, ó, gente, ó que maravilhoso que é. Peça rápida e fácil de fazer. Esse molde aqui vai ser um molde bônus. Esse mês de abril de 2020, para o pessoal do grupo temático. Aquele grupo que você paga R$35,00 para entrar. E R$15,00 todo mês. E todo mês eu disponibilizo um molde de fantasia. Esse mês teremos... Um molde do cowboy feminino, menina, né? Muito lindo esse molde. E eu vou dar de presente pra quem estiver lá no grupo esse molde aqui, ó o poncho da Hello Kitty.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 Gente, você quer saber como funciona o grupo temático? Na descrição do vídeo tem todos os meus contatos ali Os grupos, meu face, tem tudo ali Entra em contato comigo que eu te explico como que você faz para entrar no nosso grupo Ok, gente? Vamos lá fazer a nossa peça Mas antes, roda a nossa vinheta aí E hey, aí, meu povo? Então, tá aqui os moldes, né? Da Hello Kitty, né? E os materiais que a gente vai usar, né? Esse molde, ele vai de molde bônus para o pessoal do grupo temático, tá? Esse mês de abril, tá bom? Então, vocês do grupo vão receber os PDFs das carinhas... Todos com um tamanho certinho, T1, vai pro, pro, você vai colocar na roupa tamanho 1, T2 na roupa tamanho 2, no poncho tamanho 2, T3 na roupa tamanho 3, esse aqui é o T3, vocês vão receber o PDF certinho. Se vocês quiserem bordar, vocês também vão receber em pés para bordar, tá? Vocês do grupo, tá bom? Então, a, você vai precisar de manta acrílica, um pouquinho para pôr na orelhinha e nos pompons. Você vai precisar também de um pedaço de fita a, de cetim para fazer o pompom, né? E botões Rita, né? A gente vai colocar três botõezinhos Rita, dois no máximo, né? Então, e os moldes, né? Aqui esse molde aqui eu já fiz a sublimação, o primeiro a gente fez com bordado, esse aqui a gente vai fazer sublimado, tá, para mostrar para vocês ah, como vocês fazer, se você não tem como sublimar ou como bordar, você usa a técnica da Marli, né? Ela gravou uns vídeos muito legais aí, mostrando como como bordar, como pintar, como fazer, né? Também temos ah, vídeos aqui mostrando como você Pintar a, as fantasias Você pode usar a mesma técnica, tá bom? Carimbo também é super fácil para você conseguir, tá bom? E os moldes, né? Os moldes, começamos com o forro Eu vou usar plush atualhado aqui pro forro, tá? E esse é o forro do capuz, tá? Do poncho A gente vai cortar duas vezes, tá? Esse aqui é a nossa frente A gente vai cortar duas vezes no pluche atualhado e duas vezes no nosso, na nossa pelúcia, que nós vamos fazer de pelúcia, tá? Aquele primeiro que eu fiz, o vermelho, ele é todo de plush atualhado. Você pode usar pluche atualhado, fica quentinho. Eu vou usar pluche nesse aqui, tá? Ok? Aqui, as nossas costas, você vai cortar as nossas costas você vai cortar uma vez dobrada no pluxo atualhado e uma vez dobrada a nossa pelúcia, tá bom? Pelúcia pelo alto eu tô usando aqui, tá? Orelhinha, eu tô usando o pluxo atualhado branco, tá? Então, quatro vezes, tá? É esse molde aqui eu tô usando o atualhado branco, se você quiser pôr... No, na, no, na pelúcia, se você quiser fazer na pelúcia branca, também dá, tá? Eu tô fazendo na, no plush branco, tá bom? E o laço duas vezes, né? No, na pelúcia, ok? Aí, eu cortei, esse aqui não tem molde, tá? Eu cortei duas vezes um círculo pra gente fazer o nosso pompom, ok? E esse aqui é um retângulo pra gente fazer a nossa fita pequeno, né? Pra gente dar acabamento no, no nosso laço. E esse aqui é o nosso capuz, né? Duas vezes, tá? Duas vezes. Esse aqui, que é essa parte aqui, é uma vez dobrada, tá, gente? Aí, vamos fazer a nossa peça. A vez com a vez direito com direito, a gente vai pegar primeiro esse molde aqui, né, nosso capuz e vamos passar uma costura aqui, OK? assim. Então, essa parte aqui a gente já fez. Vamos reservar e fazer as nossas orelhinhas, ok? Então, vamos juntar as nossas orelhinhas. Mesma coisa com a outra ficou assim, vamos colocar. A nossa manta acrílica, tá? Um pouquinho em cada uma. de segurança, vamos pegar a nossa, vamos pegar essa parte aqui. Na parte reta aqui, a gente vai pregar as nossas orelhinhas, aqui. Na parte reta, ok? Então, bora lá. Aqui, quase junto com o nosso bigode do gato aqui, tá? assim as orelhinhas agora a gente já fez um pique aqui tá você mede bem aqui a gente já fez o pique antes de colocar o narizinho né faz um pique aqui aqui é o pique e vamos pegar esse essa peça aqui ó bem no meio tá do pique a nossa costura aí a gente coloca um alfinete para segurar e aqui a gente vai pregar uma, uma e aqui a gente vai pregar uma peça na outra ok Nosso capuz tá pronto. Agora vamos pegar o nosso forro do capuz e vamos passar uma costura aqui juntando as duas partes. Não tá fazendo tamanho três, tá? Vira. E agora, vamos juntar aqui com essa peça. Aqui, a gente fez um pique pra mostrar onde é o meio. Aí, agora aqui, costura bem no pique e vamos... Juntar aqui a nossa peça, ok? Bora lá. Agora, a gente vai prespontar aqui e passar uma costura de segurança aqui embaixo, ok? Bora lá, então. aqui. Ah, vamos colocar a nossa fitinha. Esquecemos da nossa do nosso laço, né? Vamos pôr o nosso laço. Você pode fazer isso junto com a orelhinha, tá? Depois que você faz a orelhinha, que vamos passar a costura de fora a fora. Dá um pique aqui para você virar e vamos pegar o nosso filetezinho aqui dobra uma vez no meio, outra vez no meio e uma vez para dentro aqui, ok? E coloca aqui no meio para fazer o nosso para fazer o nosso laço. corta o excesso. E aqui tá pronto o nosso laço. Então aqui você pode colar, como você pode passar uma costura, né? Vou passar uma costura aqui, ó, na orelha, aqui, e firmar, tá bom? Nossa cabeça da Hello Kitty Tá pronta Olha só Ok? Reserva Vamos pegar as nossas costas pegar as nossas costas pegamos as nossas costas de pelúcia vamos pegar a nossa frente de pelúcia também e vamos pregar as frentes nas costas aqui ó tá essa parte mais comprida aqui é o que vai aqui nas costas, aqui à frente, ok? Vamos pregar, então. Aqui vamos pegar o nosso capuz. aqui nessa costura é o meio a gente já sabe e aqui é o nosso meio então a gente vai pegar o nosso capuz aqui vamos colocar um alfinete para segurar aqui né ok vamos pregar o nosso capuz aqui ok capuz pregado vamos reservar esse aqui e vamos pegar o nosso forro de plush ok costas e frente e fazer a mesma coisa pregar as costas na frente aqui tá? para daí a gente juntar com a nossa peça principal ficou assim. Agora, a gente vai juntar com a nossa peça principal. Aqui. Vamos pegar o nosso meio aqui, nossa costura do capuz aqui, e vamos pregar aqui, ó, costura com costura aqui. A gente vai passar uma costura em tudo, tá? Gente, só vai deixar... Um lado aqui, um dos lados sem costurar pra gente dar acabamento, virar a peça e dar acabamento, tá? Mas o resto a gente já vai passar uma costura em tudo, ok? Vamos começar aqui, então. Ó, costura com costura aqui, tá? E vamos costurando. Vamos passar a nossa costura aqui em tudo. Agulha pra baixo, a gente gira a peça, ergue o calcador e gira a peça, tá? E continua. Agulha pra baixo, ergue o calcador e gira a peça. E continua aqui, arruma costura com costura, aqui embaixo, tá? Arruma costura com costura e vem pregando. Uma peça fácil, rápido e linda. Show de bola. Aqui, de novo, costura com costura aqui, tá? Vai ajeitando. Vai pegando. E aqui você girou e vem até aqui, ó. Deixa esse buraquinho aqui pra gente virar a nossa peça, tá? Então, bora virar a nossa peça. olha que peça quentinha gente olha só é muito quentinha muito gostoso agora a gente vai despontar a peça toda e aproveitar e fechar aquele buraquinho que ficou ali a gente vai fechar esse buraquinho aqui ó ok bora lá. e já vem prespontando o pescoço aqui tem certeza que vocês vão amar fazer isso. agora pro o inverno Agora, pro inverno, é uma boa pedida, gente. E vai passando a costura aqui. Essa peça. Agora, vamos fazer o nosso... O nosso pompom. O que, que eu vou precisar para fazer o nosso pompom? -pom? Agulha de mão. E vamos fazer um fuchico aqui, gente, ó. Acho que isso não é segredo para ninguém, todo mundo sabe fazer. O ideal é vocês passarem o um zigue-zague antes, tá? Para não estar tá saindo esse espelhinho, né? Que o. Esse, essa pelúcia, ela sai muito pelinho. Pelúcia é. Então, fizemos o fuchico aqui, pegamos um pouco de manta acrílica e colocamos dentro do fuchico, ok? Olha só. Vamos pegar. Ah. É verdade, eu esqueci de falar pra vocês. Antes de fazer o fuxico, você dá um ponto nesse teu, na fita e na, no teu círculo aqui que você vai fazer o fuxico, tá? Dá um tempo, ó. Pronto, tá firme aqui. Agora, a gente já fez o fuxico, a gente vai colocar a manta acrílica aqui dentro, ok? Ok. Fechamos. Agora a gente vai finalizar aqui, dar um arremate, tá? Vamos arrematar aqui. Pronto. Que fizemos o primeiro pompom. Agora vamos fazer o outro. Agora, vamos começar certo. Vamos colocar a nossa fita aqui no meio. Damos um arremate. Demos um arremate. Agora, vamos pegar a nossa agulha de mão e vamos fazer o fuchico. Você também pode estar tá fazendo pompom de lã, tá? Aqui, vamos colocar o nosso manta acrílica. Vamos pôr a nossa manta acrílica aqui. E vamos, agora, arrematar esse aqui, pra dar acabamento, Ok? E os nossos pompões estão prontos Facinho, né, gente? Aí, agora, a gente vai pôr aqui com o botão Quando a gente for colocar o botão A gente vai colocar aqui, ó Ok? Ele vai ficar assim com o nosso botão Ok? ficar assim Vamos lá colocar o botão E já trago pra mostrar pra vocês como que ficou a peça pronta Então, tá aqui a nossa peça pronta, olha só que charme que ficou o nosso poncho, gente olha só, que lindo que ficou olha só, quentinho, né, ó olha só, show de bola, né, gente aí tem o nosso vermelho, né aí tem esse aqui, que a gente fez bordado, né Olha só. Lindos, né, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, ficou maravilhoso. Lembrando que esse molde vai ser molde bônus para o grupo temático. Tá bom, meninas do grupo temático? Então, esse mês de abril, o presente será esse aqui para vocês. Olha só que maravilha. Tá bom, gente? Então... Eu espero muito que vocês tenham gostado. Caso vocês não façam parte do grupo temático e querem entrar. Achei, eu quero entrar agora em abril para receber esse presente. Vem falar comigo. Aí tem o meu telefone aí na descrição do vídeo. Tem meus, meu e-mail, tem meu Facebook. Vem falar comigo que eu te explico como que você entra lá no grupo e faz parte do nosso grupo e recebe esse presentão. Tá bom, gente? Então, até a próxima. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitos ponchos da Hello Kit Agora, no inverno, vai vender muito, tenho certeza. Tá? Então, é isso, gente. Fiquem com Deus. E o sucesso de vocês também é meu sucesso. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Beijos, tchau.